economizando espaço na lavanderia gente toda boa dona de casa sabe que comprar esse tipo de embalagem assim normalmente é bem mais econômico no supermercado só que porém entretanto todavia é são vários trambolhos para a gente deixar na nossa lavanderia isso ocupa muito espaço Agora, como é que a gente economiza espaço, né? Não tendo que deixar isso aqui, por exemplo, em cima da bancada, ocupando um espaço imenso. Você pode ter essa bombona aqui que você compra no supermercado guardada no seu estoque, num armário, embaixo da pia, do tanque, ou mesmo no outro armário que você tenha estoques de dispensa e produtos de lavanderia, e deixar à mão um frasco menor, tá? Esse daqui, por exemplo, é de um litro. É um frasco bem bacana para você ir enchendo aí talvez uma vez por semana, fazendo sua reposição, talvez dê até mais tempo na sua casa, mais do que um litro, né? Então, eu coloquei aqui, ó, dois frascos, tá? Um para sabão líquido e outro para amaciante. Eles são de plástico, que facilita muito, assim, na hora da lavanderia. Tem muito vai e vem dentro de lavanderia, então eu evito colocar coisa de vidro, tá? Que a gente mexa muito. E eles têm aquela válvulazinha pump destravou e aqui você vai colocar na tampinha para colocar dentro da máquina, né? E aí, e ele e aí, e E olha só que legal. Aí, lógico, né? Você guarda uma tampinha dessa, deixa aqui por perto para você poder usar como medida. E você tem bem menos espaço sendo utilizado na sua lavanderia pequenininha.